E aí, vocês já estavam com saudades? Vamos continuar na sua minissérie? Então eu quero contar uma coisa para vocês, uma história divertida de documentar funções. Cara, eu adoro essa parte do assunto e ela é muito interessante porque, por exemplo, eu vou escrever uma função aqui e eu não sei exatamente muito bem o que ela quer dizer, sei lá, às vezes a função é bem complexa mesmo, então def, sei lá, calc, radiano de triângulo e a função recebe x, y e h maiúsculo dado que esse h é um tipo list list e essa função retorna um tipo radiano opa, aqui é setinha aí você vai falar caraca, o que está que acontecendo aqui? Não sei. Radiano foi muito bom, gostei também. É <risos> um nome bem doido, Radiano. Ah, vamos supor que eu queira aqui fazer um tipo genérico, Radiano, que é o rádio do marciano. Então, from typing import uh, new type e new type. Esse tipo aqui, ele é uma representação. O tipo radiano, ele é uma extensão de um tipo int. Vamos ver se isso dá certo. Exemplo 5. Só por desencargo de consciência, vamos salvar aqui. ó Funciona, ele tem um tipo radiano aqui, que é um new type de locals, new type de x. Ele existe, ele está aí. Ele é o meu tipo radiano, seja lá o que isso queira dizer. Mas você está vendo que calc radianos... Tri Trigulo. <risos> Caralho, só é dificulta isso aqui. Eu não sei muito bem o que, que essa função quer dizer. Então eu preciso explicar para alguém que for ler essa função o que, que ela diz. Então, beleza, vocês acabaram de aprender mais uma com New Type. Eu vou apagar tudo isso aqui e vou voltar para a função de soma de praxe de todos os vídeos. E eu quero dizer que a função de soma é uma função que soma e ela soma dois números e tudo mais. Então, como é que eu faço isso? Existe uma padronização para escrever essas docstrings aqui. E essa padronização é a PEP 25, oh, não tá meu no não tá ligado. É o 257. E a PEP 257, ela vai falar umas coisas interessantes a gente. E ele vai falar, oh, na hora de definir uma função, explica o que ela faz em poucas palavras. Então, soma dois tipos somáveis. E aí, eu vou deixar aqui, aí ele tá reclamando para mim, olha, Style, a pep257 não recomenda que você termine com s, eu preciso terminar com um ponto final, ponto final, olha que massa, então termina com ponto final, ah, então vamos descer essa linha aqui porque vai ficar bonito, aí ele falou aqui ó, se você faz uma docstring de uma linha só, você precisa escrever ela, começar e terminar numa linha só. Beleza, só que eu passei do resumo, eu quero explicar o que, que é o argumento X e o que, que é o argumento Y. Então eu posso vir aqui, uh, existe uma padronização para isso aqui, cada um tem a sua, tem o um modelo do Google, tem um modelo, cada lugar tem um modelo diferente para fazer isso, poderia ser assim, XY, tem gente que coloca args assim com dois pontos, aí vai muito da, do gosto do freguês, tem gente que só coloca o X aqui, e bota dois pontos na frente, o y aqui só dois pontos na frente, então, uh, objeto somável, e aí eu posso vir aqui e colocar objeto somável, e aí eu posso falar, por exemplo, que essa função returns soma de dois somáveis, e aqui eu tenho uma documentaçãozinha dessa função Uh, existe uma preferência de colocar aqui em cima Tem gente que gosta de colocar aqui embaixo Nenhum dos dois tipos tá errado E você segue o que você mais gostar Existe uma lib que eu gosto muito Que é o Piedoc style E aí eu posso falar ó, style, vai no exemplo 5 pra mim E vê se tem alguma coisa errada Não tem nada errado Mas se eu tirar esse ponto final daqui Ele vai gritar e vai falar ó, aqui ó, D400 First line should Então a primeira linha Deve, should end, deve terminar com um período É um período, é um ponto final E é assim que funciona Então existem algumas padronizações Existem tipos diferentes de maneiras de fazer docstrings O PyCharm se eu não me engano, ele adota essa marcação Eu gosto de colocar args com letra maiúscula e traço aqui sem ponto Aí vai a gosto do freguês, o que você quer fazer e o que te faz feliz. O importante é ter três aspas né, para mostrar que é uma coisa só, tipo uma string multilinha. E aonde que fica isso na função? Excelente pergunta que vocês não fizeram. Então a função de soma tem um dunder doc e aí ele está aqui. Dó soma de dois tipos somáveis tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, isso é massa, porque em vez de explicar o que é um objeto somável em args E o que explicar retorna um somável Essa coisa de typing ou de type annotation É bonito mesmo esse negócio Porque aí eu posso vir aqui simplesmente explicar o que a função faz Eu falo, vai entrar um int Opa, vai entrar um int com outro int E vai sair um int E aí eu me poupo de explicar aquilo Mas eu poderia falar, por exemplo Ah, note então uma notinha aqui, se você ver isso no futuro, saiba que foi documentado e foi documentado. Eu poderia colocar tipo um to do, uma coisa aí, faz uma parada aí, ó. na próxima vez que alguém passar por aqui, arruma a docstring. <risos> Ou posso colocar um fix. E aí fixei isso aqui na versão XPTO, Fixed, ou Fix, também depende. E eu posso escrever várias groselhas aqui, também não tem problema. O importante é que essa linha seja tenha esse padrão, a primeira linha, e nada mais do que isso. Então, chegamos a mais um fim de um vídeo e valeu!